Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje, gente, eu vou estar trazendo pra vocês uma receita aqui Vocês entrou no canal certo, não é o canal da Palmeirinha, não É no meu canal mesmo Mas hoje, gente, eu vou estar aqui com um vídeo diferente Vou estar trazendo um bolo de micro-ondas, um bolo de caneca Se você não tem micro-ondas, você pode estar esperando a próxima receita Porque esse daqui é só pra quem tem microondas. Hoje é daquele dia que tem umas coisas aqui em casa Mas não parece que não é o suficiente pra encher minha barriga então hoje eu vou estar tá fazendo esse, essa receita Tem dia que a gente tá assim, né? Caçando as coisas na internet E essa receita eu vi no canal Cuba Online E eu vou estar trazendo aqui no canal Vou estar tá marcando ele aqui, quem sabe não aparece aqui no vídeo, né? E ainda tá começando esse vídeo, se inscreve no canal, gente Não entra nesse vídeo sem estar tá inscrito Não faça essa receita sem estar tá inscrito, gente Pelo amor de Deus, tem dó de mim Meu o canal precisa de novos inscritos Deixa seu like também para ajudar o YouTube a Enviar esse vídeo para mais gente e envia também pros seus amigos Não é só o YouTube ficar enviando, não Você também precisa enviar o vídeo pros seus amigos então compartilha esse vídeo e vamos fazer esse bolo agora. Primeiro, gente, você vai estar tá precisando de um ovo de galinha. Se você tem uma família muito grande, você pode estar tá fazendo com ovo de avestruz, é, com ovo de pata. Já ia falar de pato, mas pato não bota, né? Você vai estar tá quebrando tudo aqui dentro da caneca. Davi, eu tô gravando, né? Agora nós vamos estar tá usando 3 colheres de açúcar cristal. É lógico que é açúcar cristal, né? Quem é que tem de açúcar cara, né? É só minha tia mesmo e deixa guardada. Né? Sei pra que comprar açúcar tão caro pra deixar guardado. Uma, duas, três. Quase que eu derrama açúcar, gente. <risos> Mas é assim mesmo, né? Agora, gente, você vai pegar três colheres ou duas colheres de Todd ou alguma chocolatada que tem aí na sua casa. 3 colheres rasa. 1, 2, três. Certinho. Sem tirar e nem pouco. E agora, gente, você vai misturar até seu braço doer. Vai dar um fedor, gente, de ovo. Mas vamos misturar, né? Misturei, gente, até não aguentar mais. Agora, quatro colheres de leite. Não vou tampar a marca pra vocês verem que não é da camponesa. Eu falei que misturei, misturei meus olhos. Quer dizer, meu nariz. Ó, oh, gente, eu falei que eu misturei, o trem tá todo empelotado aqui embaixo. Ah, vai assim mesmo. Quatro colheres, viu? 1, duas, três, quatro. Pronto, quatro colheres de leite, você vai misturar mais um pouco. <música> Virou uma água depois que eu coloquei. Mas agora, gente, para não ficar uma água rala, você vai estar tá colocando é, quatro colheres de farinha de trigo. Que gente, estamos aqui com a farinha de trigo, vamos colocar quatro colheres. vida está vencida, mas é vencido que dá o gosto melhor nas coisas, né? Daqui a pouco faz igual o Carlos Alberto. Uma, duas, três, quatro. Depois de você, gente, ter colocado as quatro colheres, você vai estar colocando uma colher de fermento em pó. Vocês acreditam que não tem um fermento em pó? <risos> gente do céu, não tem fermento em pó, meu pai, agora. A ah, vai tem fermento mesmo. Aqui, gente, a receita é bonitinha, agora não tem o um fermento. Dá vontade de terminar o vídeo agora. Mas não fique nervoso, gente. Eu vou... Um dia eu vi num canal, não lembro que canal que é. E colocou um pouquinho de bicarbonato, dizendo que cresce do mesmo jeito. Vamos testar se dá certo, né? É hoje que nós vamos ficar sabendo. Não vou colocar uma cuia, lógico, também, né? eu não sou todo doido. Mas eu vou colocar assim, uma quantiazinha generosa. Eu não tenho que colocar uma cuia de bicarbonato aqui também, não. E agora misturar mais uma vez, né? O raiva que eu tenho de misturar as coisas, vamos... Dá vontade de tacar tudo lá dentro. Mas, gente, o fermento é mais é pra dar uma crescida. Aí, gente, você vai misturar, misturar, misturar. Não tá dando nem pra vocês verem. Só tô conversando aqui, que a pouco vocês acham que eu tô enganando vocês. Se... Aqui, gente, ó como ficou. Eu nem vou falar o que que tá aparecendo, que esse canal é um canal de família também. É sim! Lógico que é um canal de família, gente. É um canal evangélico. É um canal de Deus. Aí não, gente, ó. Depois que a gente vai misturando direitinho, vai assentando mais. E agora, gente, nós vamos levar isso pro microondas e ficar 3 minutos. E aqui, gente, você vai colocar no microondas na potência máxima. Ali, tá lá de boca aberta lá o outro, porque a receita tá muito boa. Já tá lá de boca aberta, assim, bem esperando eu colocar. 3 minutos na potência máxima. Gente, ali no meu já tem escrito, assim, potência é, pra bolo de caneca. Então não vai precisar eu colocar 3 minutos. Mas vamos ver, né? Qualquer coisa, eu coloco mais 1 um minuto e meio. Porque ali colocou 2 minutos, automaticamente. Então, gente, espere aí. Ali, gente, vocês vê ó, sem o, o, o fermento, cresceu do mesmo jeito, só com bicarbonato. isso que é bom a gente, de vez em quando, tá pesquisando as coisas, porque uma hora, né, dá certo. Uma hora a gente precisa. Aqui, gente, Davi, daqui a um dia, Davi vai estar tá fazendo um bolo, um bolo não, brigadeiro, né, Davi? É. Então deixa o like aí, gente, vocês pra vocês ver eu... verem Davi fazendo aí esse tal tá, brigadeiro dele. Gente, eu parei com as receitas que vocês perguntou, mas é por causa, gente, que o outro vídeo ter poucas visualizações. Também foi eu fritando bolacha, quem vai querer ver um vídeo de uma pessoa fritando bolacha? Olha, gente, como ficou o nosso bolo, que bonito. Eu vou até tirar a foto assim pra capa, ó. Bolo de caneca de Pedro Vitor. Olha, gente, qualquer coisa, se a caneca sua for pequena, vocês vão estar... <risos> Para de rir, Davi. Vocês vão ter tá colocando um prato, <risos> senão pode derramar. Aqui, gente, ó, ficou muito bonito, ficou fofinho também. Ah, é? Nossa, ficou muito, ó. Eu aprendi um negócio no TikTok, mas... Ficou igual <risos> a borracha. Eu... Ficou um pouco plástico, gente. Não sei se é impressão minha. Nossa, não, ficou não. É impressão minha mesmo. Aqui, gente, o bolo já deu uma esfriada e eu vou estar tá tomando com um golinho de café. Servidos? Nossa, gente. Como assim? Só, gente, que ficou com um pouco cheiro de ovo, mas é porque eu não mexi bem. Mas tirando isso ficou bom. Ótimo. Se vocês quiserem derreter uma barra de chocolate e colocar por cima, vai ficar muito legal. E tá comendo ali também? Tá bom, tá Davi? Igual <risos> é tá igual uma borracha. Mentira. Dizer que o bolo tá igual a borracha? Mas faça na casa de vocês, gente. Eu acho que vocês vão gostar. Não custa nada, gente. Rapidinho, em 4 minutos, tá pronto. Eu nunca fiz um bolo tão rápido na minha vida. Eu gostei muito de tá estar gravando esse vídeo, gostei muito de estar tá experimentando. O bolo ficou muito bom, espero que você faça na casa de vocês. Se vocês fizerem, gente, é, me marca lá no Instagram, fiz tal bolo assim. Esse vídeo é um vídeo que eu peguei do YouTube, Fulbal Live. E eu gostei da receita também. E espero que vocês gostem, espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Aqui embaixo tem um cara de vídeo aí pra vocês verem, tem umas playlists aí cheias de vlog. Cheia de vídeo e receita, cheia de um cara de vídeo, um cara de montagem minha. Se você chegou aqui de paraquedas, é, se inscreva no canal, não entre e saia assim do nada. Se inscreva e me ajuda. E até a próxima, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até a próxima.